Bom dia, daremos início à segunda sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Iniciaremos a distribuição dos itens. O item 1 será redistribuído, tendo em vista que o diretor Ricardo Tille não se encontra impedido de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.0080.13.2022.36. Recursos administrativos interpostos pelas transmissoras CHESF e outras em face do despacho 2940 de 2022. Diretor Ricardo Tille. O diretor Elvio Neves Guerra não participará do sorteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Um. É o processo 48500 202271 pedido de reconsideração interposto pela Diamante Geração de Energia Limitada, em face do despacho 3711-2022. Diretor Fernando. O diretor Elvio Neves Guerra não participará também do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.003456.2016.92, pedido de reconsideração com pedido de suspensivo interposto pelos municípios de Glória, Jatobá e Delmiro Gouveia, em face do despacho 3.477 de 2022. O diretor Fernando. O diretor Elvio não participará do sorteio do item 4, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização número 1. É o processo 48.500.0071.24.2008.77. Pedido de reconsideração com pedido de suspensivo, interposto pela AES Uruguaiana Empreendimentos S.A., em face do despacho 3.105 de 2022. Diretor Ricardo. Item 5, processos 48.500.000.277.2021.61 e outros... Autorização para a Pacto Geração e Transmissão Limitada, Implantar e Explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Solares 102 a 116. Diretora Agnes. Item 6, processos 48500, e o 5305, 2012, 45, Autorização para a Pacto Geração e Transmissão Limitada, Implantar e Explorar. As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Solares 1 e 2. Diretor Elvio. Item 7, processos 48500 202133. 5698 2021 8, 8, e o 5699 2021 22. Autorização para as empresas PEC Energia SA e EDF em do Brasil Participações implantar e explorarem as centrais geradoras eólicas Serra do Siridó 10, Serra do Siridó 16 e Serra do Siridó 17. Diretora Agnes. E tem oito processos 2022 43 e outros, autorização para as empresas Ventos de Santa Iria Energias Renováveis Limitada e outras, implantarem e explorarem as centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Bibiana 1A6. Diretor Fernando. Item 9, processo 2020 21 Autorização para a Uruquê Energias Renováveis Limitadas. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas UMari 1A7. diretor Elvio. O item 10 será distribuído por conexão aos processos 48.50.003206-2020-39 e outros, sorteados ao diretor Fernando Luiz na 36ª sessão pública de distribuição de processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2 da Norma de Organização Anel nº 18 são os processos 48500003206/202039 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Serra do Assuruá 1 A 24. Diretor Fernando. Item 11 processos 48500002898/202189. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas. Fotos de São Claus 4, 5, 6 e 7. Diretor Ricardo. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.50.003888.201.99. Sorteado ao diretor Elvio Neves na primeira sessão. Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2, da Norma de Organização número 18. É o processo 48.500.00.60.05.2022.55. Declaração de Utilidade Pública em favor da Heiwoffer Hei Energia Limitada. Diretor Elvio. Item 13, processo 4850002797 2020 27, alteração a pedido da resolução autorizativa 8940 de 2020. Diretora Agnes. Item 14, processo 4850006149/2018/25. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa 7.609 de 2019. Diretora Agnes. Item 15, processo 48.500.0045.11.2022.18. Estabelecimento de RAP para a CETEP. Diretora Agnes. Item 16, processo 4850000282/202335, declaração de utilidade pública em favor da EKTT9, Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE SA. Diretora Elvio Item 17, processo 48.500.000.264.2023.53. Declaração de utilidade pública em favor da CPFL Paulista. Diretor Elvio. Item 18, processo 48.500.000.279.2023.11. Declaração de utilidade pública em favor da Ventos de Santa Sabina, Energias Renováveis S.A. Diretora Agnes. Item 19, processo 48500-000240-2023-02. Declaração de utilidade pública em favor da... CPFL Santa Cruz Diretor Ricardo Item 20, processo 48500 202346 Declaração de utilidade pública em favor da Enel Distribuição Ceará Diretor Elvio Item 21, processo 48.500.000281.2023.91, declaração de utilidade pública em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia SA. O diretor Elvio. É item 22, processo 48.500.000246.2023.71, declaração de utilidade pública em favor da EKTT9. Diretor Ricardo. Item 23, processo 485000002511/202384, declaração de utilidade pública em favor da EKTT9. Diretor Fernando. Item 24, processo 48500000252/202329, Declaração de utilidade pública em favor da EKTT9. Diretor Fernando. Item 25, processo 48.500.000255.2023.62. Declaração de utilidade pública em favor da EKTT9. Diretor Fernando. Item 26, processo 48.500.000288.2023.11, declaração de utilidade pública em favor da Arapuá 1 SPE-SA. Diretor Elvio. Item 27, processo 2023.58. Declaração de, de utilidade pública em favor da Energisa Sergipe. Diretor Elvio. Item 28, processo 202268 Plano estratégico quinquenal de inovação. Pequim 2023 a 2028. Diretor Ricardo. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados para os respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, eu declaro encerrada a segunda sessão pública de distribuição de processos de 2023. Obrigado e um bom dia.